Meu povo, vamos começar a nossa coleção Parmalat hoje, tá? Vamos começar pelo, pelo porquinho, tá? Depois a gente vai fazendo todos os bichinhos, tá? Ó, são 10 bichinhos, tá? Então, hoje a gente vai começar pelo porquinho, tá? O que que eu tenho que falar dessa coleção? A coleção, a base dele é uma só, né? O que muda são os capuz. A base dele qual é? A base dele é a nossa blusa, né? Ó base dele são esses moldes aqui. Esses quatro moldes são um só. Sempre vão ser o mesmo. Que é o forro do capuz, a manga, tá? Então, forro do capuz duas vezes, manga duas vezes. Frente uma vez dobrada e costa uma vez dobrada, tá? Aí, os, o capuz, né? O capuz em si é que vai mudar totalmente, tá? Então, o do porquinho... Vamos para o do porquinho, tá? A outro, outra base que vai ser a mesma é a, a ribana, né? O molde da ribana, do uma vez dobrado, tá? Então, outra base... Ah, então, isso aqui vai ser sempre a mesma, tá? Pro panda, pro elefante, pro, pro carneirinho, pra vaca, pra, pra girafa, pra, pra raposa, pro, pro leão, sempre que... Será esse aqui? O que muda são aqui os, o nosso capuz, tá? Então, para o porquinho. Orelha grande quatro vezes, tá? Orelha pequena quatro vezes, tá? Essa é uma parte do capuz, parte de trás duas vezes. Parte da frente do capuz duas vezes, tá? Aqui o focinho duas vezes. O rabinho duas vezes. E o olhinho, né? Que é duas vezes. Eu tô usando, aqui eu tô usando soft, mas você pode estar tá usando também frase, tá? Pode estar tá usando freize, pode estar tá usando moletom. Aqui eu tô usando soft. Para fazer o olhinho, eu poderia fazer sublimado, poderia fazer a ah, bordado. Mas, eu sei que muitas de vocês não tem nem a máquina de bordar e nem como sublimar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o feltro, vai cortar o preto, tá? E vai cortar o branco e colar o branco aqui, ó. Que eu cortei, cortei uma roda, uma, um círculo do branco e cortei no meio, né? Só um pedacinho. E o preto, dois círculos. E a gente vai colar aqui, ó. que tá cola pega mil, eu vou colar o branco aqui, tá? Tá? E depois, a gente cola na nossa peça. E aqui, a gente fez os olhinhos, ó, com feltro. Tá? Pra você... Eu poderia estar tá fazendo bordado, poderia estar tá fazendo sublimado, mas resolvi fazer aqui. A gente vai fazer aqui na reta... Ah, você vai usar também manta acrílica, tá? Um pouco de manta acrílica, tá? A gente, pra, a gente vai fazer aqui na reta a parte do capuz aqui, tá? Essa parte aqui a gente vai deixar pra fazer na overlock, tá? A única coisa que a gente vai precisar aqui é de dois centímetros de ribana, né, pra fazer o capuz. E a gente já vai pegar aqui, tá? E o resto é tudo não overlock. É rápido, rapidinho pra fazer. Então, essa coleção é a coleção Parmalat, tá? Tá? Então, é isso que a gente vai precisar. Vamos começar montando as orelhas aqui, tá? Vamos fazer as nossas orelhas. Pegamos a orelha rosa e a orelha preta. Vamos passar a costura aqui, juntando as orelhas rosas aqui. Viramos as orelhas, vamos pegar as nossas pretas aqui e vamos colocar a rosa aqui. Coisa com a outra, a coleção foi pedida pela Lu. Então ficou assim. Vamos colocar um pouquinho de manta acrílica. Um pouquinho, tá, gente? assim reserva vamos pegar nosso focinho para fazer essas bolinhas pretas aqui do nosso focinho eu peguei o feltro e fiz duas bolinhas de feltro tá vamos a vez com a vez, direito com direito. A gente vai passar uma costura aqui por tudo, tá? Seguindo a curvatura, tá? Esse, o focinho eu tô fazendo com frase, tá? Mas você pode fazer... Pode fazer com sorte mesmo. Aqui a gente vai fazer. Um pique para a gente virar a nossa peça. Vamos colocar um pouco de manta. E aqui a gente vai colocar os nossos. Os nossos. Uh, o nosso feltro redondinho, menor aqui, pequeno que a gente fez. Vai ficar assim, tá? Vamos colocar um primeiro, passar uma costura. Mesma coisa aqui, vamos por a outra aqui. Vou pegar o rabinho agora, passar a costura aqui por tudo. Virar. Aqui. Aí, tu vai virar, fazer um oito, Vai fazer isso aqui. E passar uma costura aqui. Ficar assim. Ok? Esse é o rabinho. Tá? Reserva. Agora, vamos pegar os nossos capuz. Aqui. Ele fala onde vai as nossas orelhas. Aqui. Vai as nossas orelhas. Nosso capuz, nós vamos pregar assim. Aqui vai as nossas orelhas. Assim. Ok? Então, é só você seguir a linha. Vou colocar uma aqui. E a outra aqui. Ok? Vamos colocar um. Um alfinete aqui pra não ter erro. reserva, vamos pegar a outra agora Agora, vamos juntar um com o outro aqui, tá? Costura por costura aqui. Orelha pronta. Agora, vamos acabar aqui. Vamos pôr o nosso focinho aqui e os nossos olhinhos aqui, ok? Primeiro, vamos pôr o nosso focinho aqui, vamos bem no meio aqui, tá? Vamos pregar aqui. ser é empregado, vamos colar o nosso olho aqui, vamos pegar a nossa cola, centralizar bem o nosso olho, onde a gente vai colocar, aqui, e vamos passar a nossa cola. Essa cola é boa, ela não sai depois de colado, tá? Não precisa ter medo. o do nosso porquinho pronto, nossa porquinha, né? Então, agora vamos deixar aqui por enquanto e vamos pegar nosso capuz aqui, nosso forro do capuz, vamos passar uma costura daqui até aqui, tá? pegar aqui a nossa peça, tá? Aqui. Costura com costura aqui. Pode colocar um, um alfinete aqui, se sentir mais seguro, né? Vamos colocar um alfinete aqui, costura com costura aqui. E aqui a gente vai vir costurando desde aqui até do outro lado, tá? Vou passar uma costura aqui. Viramos, colocamos tudo para dentro aqui. E aqui, a gente vai fazer aquele truque que eu ensinei pra vocês na live, lembram? Ó. Aqui, essa parte do capuz aqui. Vou mostrar pra vocês assim. Essa parte aqui do capuz, essas partes aqui do capuz, que é essa parte aqui, né? A gente vai colocar a nossa ribana, aquele pedaço que a gente separou aqui, ó, tá? Depois, a gente vai fazer desse lado aqui. Aqui, a gente vai trazer a ribana até aqui e pregar aqui. A gente vai despontar essa parte aqui. Daqui, a gente vai passar o ponto, tá? Menos na ribana. Agora, essa parte aqui a gente vai passar uma costura de segurança, tá? Vou fazer na overlock, mas você pode fazer aqui na reta, tá? A peça toda, tá bom? Eu vou fazer lá na overlock, é mais rápido, mas você pode tá fazendo aqui na reta também, a peça toda, assim. Nosso capuz está pronto. Reserva. Agora, vamos pegar as nossas costas aqui. Vincar bem, pra gente ver onde é o meio. E aqui no meio, a gente vai colocar Pegar o nosso rabinho, tá? Primeiro a gente vai pegar o nosso rabinho. Empregado. Vamos pegar as nossas mangas. As nossas mangas têm costa e frente. Parte mais comprida aqui é costa, tá ó? Costa. Então, vamos. ligar as costas aqui. Pode fazer toda na over, tá? Agora, a nossa frente. Para o overlock agora. Então, aqui no overlock, vamos passar o overlock aqui onde a gente passou a reta, tá? Essa toda pode ser feita na reta, tá? Passamos o veloque, vamos pegar a nossa ribana. Vamos passar a ribana nas nossas mangas, tá? Na nossa peça. Olha lá, dobramos no meio, colocamos na máquina, pegamos aqui a nossa manga... Uma leve puxada na ribana aqui, tá? A outra manga aqui a gente toca a máquina. Eleve o calcador, aqui no arremate a gente traz o arremate, para a gente arrematar em um dos lados da nossa peça, tá? Vamos arrematar um dos lados, aqui a nossa manga e um dos lados, tá? E ribana com ribana, costura debaixo do braço com costura debaixo do braço, coloca hebe o calcador, coloca a peça debaixo do calcador, Peça aqui embaixo do braço, costura e toque. Já sai arrematada a peça. É só seguir. Já sai arrematada a peça, ok? Agora vamos passar ribana aqui ao redor da nossa barriga, tá? Então, temos a ribana de volta, tô embaixo da braço. Máquina, ó, ligamos aqui, vamos passar a ribana, ribão aqui na barriga, uma leve puxada, vamos puxar um pouco. Vamos a costura até a ligamos, erguemos o calcador e puxamos até aqui. Tá? Arruma para o nosso lado, nosso outro lado. Agora, ribana, ribana com ribana aqui, costura de baixo braço, costura de baixo braço aqui. Erguemos o calcador, colocamos a peça de baixo aqui, arrumamos aqui a nossa peça e colocamos a nossa marca. é aqui, tiramos, levamos até atrás, esticamos bem essa linha aqui e puxamos até aqui no nosso arremate. Agora aqui embaixo arrumamos aqui a ribana, a ribana arrumamos bem aqui certinho e colocamos aqui debaixo e puxamos a nossa peça certinho aqui pra dar certinho. camisa. Vamos pegar o nosso a nossa camisa virada aqui para frente pra gente, pra nós, tá? O nosso capuz no direito virado pra gente, a frente também, tá? Aqui faz parte da frente, lembre-se disso. A nossa ribana. Colocamos a mão aqui, ó. Assim. Tá? E vamos colocar ele aqui dentro, ok? A nossa ribana aqui, costura da ribana, costura aqui, ó, do capuz, essas duas costuras do capuz aqui, que junta a ribana, a gente vai colocar nessa costura da frente aqui, ó, tá? Aqui também, ok? Vamos pregar aqui. Vamos virar ela no direito. As, os fios, tá, gente? Roupa de cachorro, roupa de criança. Não sei se vocês já trabalharam com roupa de criança. Os fios tem que estar tá bem cortado para não machucar, tá? Então, cortem sempre todos os não deixe fiozinho nenhum pra não machucar principalmente as mangas pra não machucar a unha dos cachorrinhos tá dos gatinhos então ficou assim o nosso porquinho gente olha só uma gracinha né gente ficou muito bonitinho e o nosso da nossa peça, tamanho 3 que a gente fez, né? Tamanho 3. Então é isso, gente. Com esse vídeo a gente começa o nosso, a nossa coleção Parmalat, tá? Próximo vídeo a gente traz outro bichinho e assim vai indo, tá bom, gente? Então, a você quer comprar essa coleção Parmalat? Tá lá no nosso site, você vai comprar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 Então hoje a gente fez o nosso primeiro bichinho da coleção Parmalat O vídeo de hoje foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu amei o resultado Beijinhos pra vocês que torcem por mim gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso Então bora fazer muitas roupinhas pet Bora caprichar na coleção Parmalat Porque eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso no teu ateliê Beijinhos, tchau, tchau Até a próxima, fiquem com Deus Eu amo muito, muito vocês Beijos, tchau